Gente, mais um vídeo é, sem muita enrolação, hoje nós vamos trocar a sola da, do sapatinho Anabela da marca Via É assim né, isso, viamate Eu tenho até algumas coisas para falar sobre Viso, Visano, Via Uno Beira Rio e outras marcas populares de calçado, Mas, sei lá, qualquer hora dessa, quem sabe eu falo é, Como eu estava dizendo, sem muita enrolação Nós vamos trocar Aqui já está meio detonado Está tirado o salto aqui, tá? É, vou, antes de mais nada, dizer que Uh, essa semana eu tive a grata surpresa de saber que ao contrário das pesquisas eh, mundiais na internet tem muita gente boa pastor Araújo uh, caramba, agora eu não vou poder falar de verdade, fiquei emocionado com as palavras, espero ter respondido a todo mundo, o pessoal que mandou whatsapp, já, mand já respondi muito obrigado. Então, a partir de agora, be quiet. silence. Vou fazer silêncio e vou trabalhar. E uh, vou até parar agora, porque aí, a partir do momento que eu começar, já vou começar acelerado. Tá ok? Falou. Tchau. Pronto, já tá chegando ao fim esse vídeo, certo, certo, olha aqui, vamos colocar o salto e aí para garantir, vamos usar nossa colinha. Aqui... derrapante, borracha macia, vamos dar uma testada aqui, ver se, às vezes não quer pegar aqui, ah, não, vai pegar, vai encaixar, certo, agora dona do calçado, vai ter um calçado seguro e durável, vai ter um calçado seguro e durável. É... Sei não, viu? Tô achando que... Não gosto de serviço mal feito, não. Então, enquanto é tempo, vamos refazer. Já dá tempo. Certo, certo. Vamos, Vamos aqui. Uhum, uhum, uhum. tem um par de solas trocadas o salto continua o mesmo porque a cliente uma que estão preservados e a cliente pediu para deixá-los os mesmos aí nós temos aí um par de sapatos se você ainda não é inscrito no nosso canal do curso de sapateiro de reparos por favor se inscreva se por acaso você já é inscrito por favor tendo a oportunidade nos diga o que você acha do nosso trabalho. Se você gosta, se você não gosta. É, não adianta pedir para trocar a minha voz. Já tem idade suficiente para ter acostumado com essa. É, não adianta você pegar e dizer que. Eu sou chato. Se, poxa. É, semana que vem, agora há pouco eu tive que parar o vídeo. Tem uma possível vítima. Digo, é um possível aluno Ele vai começar por esses dias E veio aqui conhecer Gostou, tá convencido Imagina, se eu sou chato no vídeo Fique imaginando eu na orelha desse homem Coitado, vou falar muito E ele vai pagar pra eu fazer isso Você não paga nada, tchau